Eu sei que eu não sou quem você sempre sonhou, mas vou reconquistar o teu amor todo pra mim. Então, beleza? Eu sou a Paula Letícia, com só e tenho um milhão de problemas para resolver. E foi por isso que eu sumi do YouTube. Brincadeiras à parte, gente, agora é sério. Eu tenho que pedir desculpa para você, que é um fã fiel, que sempre veio aqui que sempre assistiu todos os vídeos. Sempre espero os vídeos aí no horário, né? Às 20 horas, eu tenho que pedir desculpas por estar em falta, estar em pendência em colocar vídeo aqui nesse canal, mas eu tava num turbilhão de coisas. Então eu precisava vir aqui e falar diretamente com você e pedir desculpas. Você me desculpa? Comenta aqui embaixo se você me desculpa mesmo por essa ausência e por todo esse tempo longe do YouTube. Porque só tem como eu saber se vocês, ó, oh, me desculparam se vocês comentarem, né? Porque é a única forma da gente se comunicar. Mas agora, finalmente, eu vou conseguir gravar os meus vídeos, porque o estúdio tá quase pronto. Quase pronto. Apesar dos barulhos de carro e de alguns retoques que ainda falta, dá umas toque de tintura aqui... O estoquinho de lá já tá dando pra gravar e é isso que importa. E a rotina desse canal continuará às segundas, quartas e sextas, 20 horas, falando sobre cabelo e beleza, porque a gente gosta de falar disso. Vocês gostam de assistir? Eu também gosto de assistir, principalmente sobre cabelo, né? Daquelas bem metidas. Mas, além disso, eu também quero trazer conteúdos novos, vídeos novos para o canal, de coisas que eu também gosto. Captou aqui, ó, é uma pessoa culta, uma pessoa que gosta de muita coisa, sabe? Você também é assim. Então, eu vou trazer também conteúdo novo, mas não vai sair do nosso quadro aí. Segunda quarta sexta vai ser beleza. Quando eu trouxer conteúdo novo, vai em terças e quintas, ok? Às 20 horas. Então chegou 8 horas e o YouTube não te notificou que tem vídeo da Paula, da Pituzinha? Sabe o que tu faz? Vai lá no blog pauleticia.com e confere, porque se não tiver lá, porque realmente deu alguma coisa errada, tá? Mas vai tá lá, pauleticia.com. Então é isso, eu espero que você esteja feliz com a minha volta. Se você tá feliz com a minha volta, amigo, ó, deixa aquele like gostoso aí pra eu saber que você tá feliz, que você sentiu a minha falta, né, gente? Que só tem como eu saber se vocês interagirem comigo. Bom, super beijo, até a próxima, tchau, fui, mas eu volto, viu?